Caríssimos internautas, voltamos hoje através da Vega Produtora para apresentarmos a série naquela série sequencial de programas que nos propusemos, juntamente com o nosso caro amigo, o empresário César Felizbino, proprietário da Vega Produtoras, como já falamos, um expert em temas, em eventos, em filmagens, enfim, uma empresa conceituada que está aí para ajudar a todos nós. E, inclusive nós estamos aqui sobre esse, sobre os auspícios de César Felizbino. Um grande amigo que conquistamos lá atrás e que estamos desenvolvendo juntamente com ele um trabalho para, acreditamos, para o bem da humanidade. E nesta ocasião então estaremos abordando os conscientes intelectual, emocional e espiritual e também muito gratos né a todos aqueles que nos têm acompanhado, que nos têm dado retorno com relação aos temas. E agradecemos sempre a todas as sugestões, são bem-vindas, mesmo as críticas, porque a gente precisa estar sempre procurando melhorar. Conscientes intelectual, emocional e espiritual. Fala-se muito em consciente intelectual, né? Eu lembro que quando fui fazer o um, um antigo científico, naquele ano, mais ou menos, 1966, a, a, a lei, o ministro era o, o nosso coronel Jarbas Passarinho, e que ele instituiu uma, mais ou menos um modelo americano, onde extinguia seu científico e encaminhava-se, naquele chamado, que hoje é o segundo grau, as, as matérias eh, pertinentes às ciências matemáticas, biológicas e sociais. Então eu fiz um teste vocacional para ver se eu tinha aptidão para estudar naquele colégio que não tinha o chamado CS, as Ciências Sociais, só tinha Ciências Matemáticas e Biológicas. Como a minha inclinação é mais para Ciências Sociais, eu então procurei um outro, tive que procurar um outro colégio para adequar a minha capacidade cognitiva e vocacional ao trabalho, ao, ao estudo e um desenvolvimento curricular dentro da escola normal. E aí fui fazer as Ciências Sociais. Então, isso mostrou e me motivou a falar de coeficiente intelectual. Mas também por quê? Porque no final eu vou falar sobre o espiritual, que é muito recente. O coeficiente intelectual, é, os professores Alfred Binet e Theodor Simon, então, Binet e Simon, psicopedagogos, eles organizaram um sistema de, de reconhecimento dos valores intelectuais das pessoas, Através de, de uma escala chamada escala Binet-Simon, com o objetivo de, de entender e desenvolver a média intelectual dos seres humanos. Chegaram à conclusão, através de questões matemáticas, linguísticas, raciocínio lógico, analisando as pessoas, dentro da área intelectual e cognitiva e vocacional, de que existem, cada pessoa é dotada de um determinado nível de QI. E o QI ficou muito ressaltado e muito destacado, né? embora eles tenham chegado a uma conclusão que 99,5% da humanidade tem um QI que varia de 90 a 109 pontos, portanto é um enquadramento natural, a maioria se enquadra dentro deste nível de inteligência de quociente intelectual 90 a 109 quem ultrapassa 109 por exemplo chegando a 120 já tem uma média de inteligência mais elevada e esta média de inteligência mais elevada ela vai se como se diria assim se caracterizar pela facilidade que a pessoa tem no sentido de absorver mais facilmente os conhecimentos intelectuais conheci uma pessoa que ela tinha 120 de QI. E então, quando a gente estudava, ela não necessitava propriamente fazer anotações ou é, memorizar muito. Na primeira aula, só ouvindo o professor, ela tinha um poder de assimilação muito muito assim elevado, por, foi em função desse QI que ela tinha, né? Então, ela ela saía dessas 99,5% das pessoas Nesse 0,5% ela se qualificava como uma pessoa de uma inteligência média superior, porque tinha 120. De 120 além, como o caso de Einstein, Madame Curie e outros destacados, proeminentes cientistas, estudiosos, pessoas que têm essa capacidade de, e a facilidade de intelectualmente entenderem assuntos, é, isso se destacava muito, e se destacam muito né, nesse aspecto. Mas são poucos, são raros mesmo, e a maioria está enquadrada na normalidade. De 90 para baixo, a pessoa ela se torna um pouco com a mente embotada, digamos é 90 a 80. E abaixo de 80, são pessoas mais que carecem de um acompanhamento melhor no sentido da intelectualidade, e isso os professores Binet e Simon procuraram justamente fazer essa pauta, essa escala, para tentar, inclusive, ajudar né, na psicopedagogia alunos que tinham essas dificuldades. Então, entender o processo. Mas, o que, que nós, é isso posto A gente observa, então, que 99,5%, reiteramos, estão dentro do enquadramento normal. Agora, Alfred Binet e o professor Simon, esses eles fizeram esses testes de QI que eles elaboraram, no início do século 20, por volta de 1905. Posteriormente, Daniel Goleman, na, já no final do século 20, 1995, por aí, ele tem um best-seller chamado Inteligência Emocional. E o que, que observou-se? Que pessoas que tinham um quociente de inteligência intelectual muito elevado, nem sempre venciam na vida ou eram, tinham um equilíbrio adequado, ou eram pessoas completas no seu relacionamento com o mundo. Por quê? Justamente havia na questão emocional, como, David, como Daniel Goleman colocou, e Daniel Goleman era um psicólogo estudioso das questões pertinentes à inteligência, e ele acompanhando tudo isso, ele ficou observando que pessoas às vezes muito bem dotadas de um QI intelectual eram mal-sucedidas na vida, e aí através de uma tabela que ele elaborou também numa escala, ele começou a ver que, em fazer testes com as pessoas, que aquelas que tinham melhor desenvoltura emocional, melhor equilíbrio emocional, tinham mais facilidade de vencer na vida do que as que eram puramente intelectivas, ou muito intelectivas. Né? E também, voltando lá à capacidade intelectual, a gente sabe que todos temos uma inteligência intelectual multidisciplinar. Então, todo mundo é inteligente. Agora, existem subcategorias ou classificações de inteligência intelectual. Nessa inteligência intelectual tem a inteligência motora, a linguística, a artística, inteligência interpessoal, intrapessoal, inteligência musical. E cada uma dessas subcategorias, dessas inclinações, vão dar a área vocacional da pessoa. Então é interessante, porque se você faz o teste vocacional, vai corroborar com as tuas propensões, né? e você vai se ajustar e fazer um trabalho, vai, vai estudar naquela linha, naquela direção. Voca, vocação vem de, da palavra latina vocare, chamamento. Então há uma missão. No programa anterior nós falamos, inclusive, da lei do Dharma, trazemos esse potencial, essa cultura, essa capacidade muitas vezes embutida através de várias encarnações, para quem acredita em encarnações. Outros acham que é fatores hereditários. A verdade é que a parte socioambiental e a hereditariedade, e aí nós vamos ver lá adiante que tem a questão da espiritualidade, tudo isso bem conduzido é que vai nos levar ao sucesso na vida. Então, voltando ao Daniel Goleman, que é autor desse best-seller, Inteligência Emocional, e muitos outros livros que ele escreveu nesta área, era um psicólogo, um jornalista científico, que ele descrevia para um jornal, jornais famosos dos Estados Unidos, jornais americanos, já criando matérias dentro deste campo da importância da inteligência emocional. Chegou-se, então, à conclusão de que o fator é, emocional, é muito mais importante que o intelectual, ou ambos são importantes. Só que o maior peso, 80% da influência do nosso sucesso, depende da questão emocional. Os outros 20%, a parte intelectiva, intelectual. Portanto, a gente vê que é, muitas vezes o indivíduo é muito estudioso, é laborioso, esforçado, trabalha muito no campo intelectivo, mas emocionalmente é um fracasso. Mesmo então, a pessoa que eu falei, que eu percebi na vida dela, que ela tinha uma inteligência fantástica na absorção dos temas, dos assuntos, né, dentro da aula, que não precisava nem copiar, ela memorizava, ela tinha uma facilidade de assimilação extraordinária, perante os outros alunos, você sobressaía com aquele QI. Provavelmente na sala, todos nós tínhamos de 90 a 109, ela tinha 120, então prevalecia isso. Só que na vida que eu acompanhei, vendo, eu senti é, na vida emocional dela um grande, uma, grande muitas frustrações não foi uma pessoa bem sucedida com relação à sua vida pessoal uma brilhante advogada intelectual mas tinha um lado emocional muito prejudicado Então veja é preciso que haja esse equilíbrio entre o intelectual o emocional e o agora vamos falar do espiritual o espiritual é um novo nível de, intelectividade, de, de conhecimento, de, de, de despertar interno na consciência, que é, surgiu com uma estudiosa chamada Dana Zoar. Então, nós tivemos em 1905, por aí, início do século 20, o consciente intelectual, todos os estudos pertinentes a essa questão. Depois, em 1995, com Daniel Goleman, a inteligência emocional, e agora, no século 21, no, né, no início desse século, no virar da, do, do, do terceiro milênio para o terceiro milênio, nós, no início desse terceiro milênio, tivemos com Dana Zoar, assim, a oportunidade de sentir e de realmente, se vem sendo corroborado, né a importância da espiritualidade no ser. Então, todos aqueles que têm, não precisa ser um problema de uma religião, mas uma religiosidade, que se destacam através de um trabalho dentro da espiritualidade, aquilo que é eterno das leis de Deus vão saber conduzir o processo intelectivo da mente e emocional com muito mais justeza, com muito mais sabedoria. E Dana Zoar ela escreveu oito livros praticamente sobre essas questões e sobressaindo-se principalmente o que é se inteligência espiritual. É um livro que provavelmente na editora Record ou outra alguma ou editora paralela, deve é, você as pessoas podem encontrar. Dana Zoar hoje deve ser uma sexagenária e ela é, era uma física, professora de física e filósofa. Eu era casado com o Ian Marshall, que era ela era americana e casou com o inglês. E esse inglês era um psiquiatra, então ambos, é, ele foi coautor da obra inclusive, né? Então, no campo da psiquiatria, ele tinha esse conhecimento para poder também é, ajustar né, os parâmetros que ela vinha, procurou estabelecer dentro do livro, que é esse consciente espiritual. Afirma Dana, vou ler aqui, a inteligência espiritual coletiva é baixa na sociedade moderna. A inteligência espiritual coletiva é baixa na vida, na sociedade moderna. Vivemos numa cultura espiritualmente estúpida, mas podemos agir para elevar o nosso consciente espiritual. Portanto, as pessoas que buscam é, é, agremiações ou organizações, instituições, né, que vão é, elevar o patamar da espiritualidade que vão trabalhar nesse desenvolvimento interior, são muito bem recomendadas. Inclusive recomendamos né organizações como a Ordem Rosa Cruz a maçonaria a teosofia, o martinismo todas as organizações voltadas para o bem maior e como se diz, respaldadas é, através de uma egrégora espiritual fortíssima dos mestres que contribuíram para esses acervos de conhecimento. Então ela diz assim: que é a inteligência espiritual? Segundo Dana, é uma terceira inteligência que coloca que coloca uh, os nossos atos e experiências num contexto muito mais valorizado de espiritualidade, inclusive valorizando o nosso o nosso intelecto, né, aprimorando porque vai se voltar para valores maiores e também o emocional. Então, são pessoas educadas, são pessoas que, gentis, que, que a gente sente que se sobressaem na sociedade por uma postura ética, moral, espiritual totalmente diferente né, do, do comum das pessoas. E de que modo essas pesquisas, então, confirmaram suas ideias? Ela, inclusive, Dana Zoar, participou do tricentésimo congresso é, voltado para organizações é, com finalidades é, de estudo de personalidade e de emprego e de, até de lucratividade. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ela participou, é, no, no início do, do próximo ano 2000, por aí, de um congresso que foi o tricentésimo congresso internacional, de buscando valorizar a valorização do cidadão no sentido de trabalhar mais adequadamente dentro do mercado no um mercado competitivo né que é este de termo ter eh, as empresas terem cada vez mais pessoas com conscientes bem equilibrados inteligência intelectual emocional e espiritual e o que, que levou ela e confirma essa terceira inteligência segundo ela cientistas descobriram que nós temos um chamado ponto de Deus no cérebro e esse ponto de Deus estaria é, localizado nas áreas temporais do cérebro. E que esses lobos esses, é, esses temporais seriam estimulados através de prolongamentos neurais do cérebro, é, que estão ligados alguns à parte intelectiva, outros, outros prolongamentos neurais à parte emocional, intuitiva, e outros ligados à área, à, à, à, digamos, ao desenvolvimento da espiritualidade, seriam mais receptivos a esses sentimentos espirituais de religiosidade. Então, cada cada prolongamento neural sendo estimulado através das matérias disciplina, disciplinares, como né? matemática, história, filosofia, etc., dentro da intelectividade, e do emocional, dos valores artísticos, intuitivos, né, que de elevação, de, de comportamento é, mais sóbrio, pacífico, harmonioso, é, tudo isso conjugado vai é, facilitar né, o próprio é, sentido do despertar espiritual e do desenvolvimento dessa espiritualidade. Mas a espiritualidade ela vai se sobrepor porque aí, como se diria assim, a alma vai falar mais alto do que o próprio registro puramente racional. A própria racionalidade. Nós já andamos falando aqui em alguns programas sobre a importância do processo intuitivo da mente. Intuir e ver por dentro, dos insights, da luz interior. E isso é espiritualidade. Então, quando eu falo dos pontos de Deus, nas regiões, nos lobos temporais do cérebro, ora, claro, o cérebro, nós já falamos, o cérebro é mortal. Ele é o processador. Mas a mente é um atributo da alma a mente vai se expressar através do cérebro. Ela pode ser muito bem conduzida quando nós temos esse conhecimento dos padrões intele da intelectividade, do emocional, e a própria espiritualidade pode dirigir tudo isso de uma forma idealista. Daqui a pouco nós vamos ver as dez qualidades que formam, ah, o que, o que as, o, distinguem a pessoa que tem um que um QS, um potencial de espiritualidade, já mais desenvolvido, mais desperto. E Enfim, todas aquelas organizações que falamos há pouco estão trabalhando no sentido da, da harmonia entre esses três quocientes, intelectual, emocional e espiritual. Então, qual é a diferença entre o quociente emocional e o espiritual? Segundo ela, é o poder transformador. Esse poder transformador vai permitir, com a inteligência emocional, que nos permite nos julgarmos dentro de uma situação, se estamos bem, se não estamos, se estamos infelizes, etc., ou estamos alegres. Enfim, como melhorar um quadro emocional negativo? Porque se estivermos positivo, ótimo. Mas, muitas vezes, estamos depressivos, estamos enfadados, estamos aborrecidos. Então, como gerar essa mudança? Através da espiritualidade. Né? Porque aí você vai desenvolver as virtudes cardeais, da humildade, da gratidão, da, da, enfim, todos os valores que são atribuídos às sete virtudes cardeais, né? Caridade, bondade, é, justiça, é, enfim, todo um equilíbrio que você vai conquistar pela prática dessas virtudes. E isso já começa a a, a, a a funcionar em termos de espiritualidade, porque a alma é idealista, a alma é espiritual. Agora, os interesses egocêntricos, materiais, isso muitas vezes são conduzidos pelo ego do indivíduo, justamente num sentido mais objetivo, onde a pessoa tem é, desenvolve outro lado, outro aspecto, que seriam os aspectos negativos, né como... Sentimentos de, de, de ódio, ira, vingança, uma série de fatores assim que impedem e atrapalham o desenvolvimento da espiritualidade. Então, é pelo caminho das virtudes que nós vamos chegar ao Criador e a exercer todo o nosso potencial criativo da nossa mente, através de uma visão cósmica maior e, com certeza, recebendo... A, a, em, em troca todos os benefícios né? que hoje nós precisamos a humanidade hoje está muito caótica muito centrada no seu próprio umbigo pensando muito em si mesmo cada um muito preocupado consigo mesmo esquece do próximo então dentro desse processo da espiritualidade como diz Danando do Ar tudo isso vai se abrir e você pode mudar o poder transformador daquelas emoções negativas ruins, difíceis para um, um patamar diferenciado através de exercendo as virtudes, os sentimentos, as orações, a meditação, a reflexão, que tanto temos falado em programas anteriores. Né? Começamos falando sobre a sugestão, falamos sobre a intuição, depois falamos sobre a, as ondas cerebrais e a, o relaxamento, né? posteriormente falamos as diferenças entre concentração, reflexão, meditação, para entrarmos em rapport, é a harmonização cósmica, então, estamos sempre trabalhando dentro de uma linha de que nós temos um poder interior, mental, extraordinário. E a mente encarando sempre como um atributo da alma, atuando no cérebro. Então, quando se fala nesses pontos de Deus, por exemplo, e se fala que né, o quociente emocional fala das emoções, o quociente espiritual fala da alma. Então, é algo, no um aspecto assim, do imaterial, do abrangente, é o dedo invisível atuando através do visível. Então, nós temos um campo invisível, muito importante, né? que é relativo à manifestação da nossa espiritualidade através de um corpo psíquico paralelo a um corpo físico. Isso nós já falamos em algum momento, e voltaremos a falar também mais adiante, quando falarmos dos centros psíquicos importantes que nós temos, que a medicina coloca como glândulas, mas é, percebe-se que essas glândulas têm um valor muito superior a, a, a, ao próprio funcionamento puramente físico, fisiológico. É, ela tem um aspecto psíquico, imaterial, inerente à manifestação da própria alma. Então quando fala-se aqui nos lobos temporais, nós, os místicos associam muito isso, já desde os egípcios, os essênios e os grandes estudiosos, até René Descartes depois, com a filosofia cartesiana dele, mas ele acreditava que a pineal era a sede da alma. Ora, se era a sede da alma, a alma não tem sede no corpo, ela, ela usa, utiliza através do corpo psíquico, que é integral, esse corpo psíquico é paralelo a todos os órgãos do físico, Cada, você tem um dedo, um dedo físico e um dedo psíquico, você tem um olho físico e um olho psíquico, e esse olho psíquico justamente atua através da pineal. Todos já devem ter ouvido falar da Terceira Visão. Lobson Rumpel estudou muito isso, mas ele também, infelizmente, tinha o lado é, material, objetivo, venda de livros. E a comercialização, E quando a pessoa é ligada a esse aspecto, ela muitas vezes perde aquela capacidade inata, intuitiva, que Deus lhe concedeu, por mercantilismo muitas vezes entrando na questão. Então não é aqui questão de... não é, é, Mas é interessante ler essas obras porque elas trazem um despertar e a pineal, chamada vulgarmente, ou cientificamente, não vulgarmente, cientificamente epífise, assim como nós temos a pituitária também, que é a hipófise, são glândulas que estão no centro da nossa cabeça, e muito próximas aos ovos temporais, e ligadas ao hipotálamo, que é o cérebro do sistema nervoso psíquico, autônomo. E, é, e isso tudo, ligado ao tálamo, vai refletir sobre o neocórtex, sobre o sistema límbico, que é emocional, e sobre o sistema reptiliano, num controle absoluto das emoções e dos sentimentos, quando bem conduzimos a nossa inteligência, tanto no plano intelectual, emocional ou espiritual. Dona Zoar também classifica o seguinte, as pessoas mais inteligentes ou que têm essas qualidades, como nós já falamos, elas teriam, primeiro, elas praticam e estimulam muito o autoconhecimento. Então são buscadoras, pontos de interrogação ambulante, pessoas que não, não vivem só para o ter, mas o ser em equilíbrio com o ter. Então é preciso que haja esse equilíbrio entre ser e ter, para que realmente a personalidade possa se expressar de uma forma é, coerente com os dons que Deus nos deu. Então, quando agimos praticando e estimulando o autoconhecimento, estamos num caminho certo de buscas verdadeiras, de escolas, de organizações e da própria sociedade. Né? Então, estamos respaldados pelo bem. Também são pessoas levadas por valores. Elas são idealistas. Elas têm sonhos pertinentes ao bem da humanidade. Trabalham não só com vistas aos seus interesses, são as grandes pessoas que abrem portas, que dão empregos, que trabalham com os seus colaboradores, enfim, em todos os setores da vida nós encontramos e podemos identificar pessoas desse nível que já estão atingindo um nível dentro de um patamar de consciência cósmica. Nós temos uma consciência simples, própria dos animais, uma autoconsciência já própria dos humanos. E temos uma consciência cósmica, que é aquela consciência onde os mestres já demonstram e assumem uma posição de uma elevação e de uma influência perante toda a sociedade. Somos pessoas, como se diria, sociáveis e gregárias e precisamos de um apoio de mentores espirituais e de sábios para nos ajudar a nos elevarmos a um patamar que nos distinga, como diz ela, a dona Zoar, através desses dois itens que falamos. No terceiro item, são pessoas que têm capacidade de encarar e utilizar a adversidade. Portanto, em momentos difíceis, não se entregam. São as pessoas resilientes, capazes de superação, da auto autossuperação. Né? Enfim, pessoas que usam o seu potencial é, é, para é, se auxiliar e auxiliar o próximo. Então, usam essa adversidade como uma alavanca para algo melhor. Porque a vida nossa, todos nós corremos em busca só da felicidade. E, sem dúvida, é importante e que nós façamos por merecê-la. Mas o sentido da vida maior é a experiência. E a experiência nem sempre é tão aprazível quando nós nos desviamos do caminho, ou quando nós nos distorcemos, desarmonizamos, incorremos em alguns conflitos e erros. Então, nós precisamos estar sempre buscando o caminho do equilíbrio, o caminho do meio, da moderação, da sabedoria. E essas pessoas também, segundo Dana Zoar, são holísticas. Holísticas é naquele sentido do o holos, né? o todo, a integração. Então, à medida que nós nos integramos em sociedade e que pensamos no próximo, e uns ajudando os outros, com certeza... O fortalecimento final e as consequências boas serão um resultado para todos. Celebram a diversidade. Né? Quer dizer, a diversidade faz parte da vida. Né? Nós somos seres essencialmente divinos, mas em manifestação nós somos diferentes. Portanto, nós temos que respeitar as diferenças, a diversidade. Tem pessoas também que têm independência. Né? Sabem é, constituir o seu caminho sabem promover a sua autoevolução e nunca nunca ficam por exemplo é, de uma maneira assim é, inútil né passando pela vida mas não fazendo com que a vida passe de uma maneira construtiva então elas têm independência perguntam também sempre por quê? por que isso por que aquilo Einstein dizia se nós não formos analistas, mais ou menos nessas palavras, né? não, não gostarmos de investigar, de estudar, de averiguar, então estaremos como seriam mortos-vivos. Né? Então isso é, faz a diferença na personalidade humana, essa busca sempre de algo maior, algo de prosperidade, satisfação, e isso vai trazer consequentemente resultados. Então, sempre, por quê? E vamos buscar as respostas. Todos nós estamos buscando respostas não temos a, absolutamente né, o, o, a todas as respostas, Isso é, é, mas são respostas relativas que nos ajudam a viver. Já nos libertando um pouco da ignorância e do orgulho, já é uma, um grande passo que nós estamos dando no caminho da busca maior, né, da humildade e dessa procura incessante em torno da verdade de Deus, que seria aquilo que se distingue do, da, das nossas percepções só e das nossas conceituações básicas que estão pautadas na nossa na nossa atualidade a realidade é maior a realidade é o número e a atualidade nossa o nosso conhecimento é o fenômeno é a nossa interpretação então, é, é, existem a lei e a ordem das vibrações cósmicas que formam o número e a lei as nossas interpretações desses dessas leis maiores. E essa interpretação forma a nossa atualidade. E nós estamos nos atualizando todo dia. Todo dia podemos ser melhores, podemos estar um caminho mais avançado e buscando mais luz para nós e para todos, porque na medida em que você se ilumina, você também acende o caminho, ajuda a acender uma luz no caminho dos outros. Esse é um grande objetivo. Essas pessoas também, elas têm que é, é, que têm o que é consciência espiritual desenvolvida, elas têm a capacidade de colocar as coisas num contexto muito mais amplo. Porque há pessoas que ficam limitadas dentro daquele campo de atuação e não avançam. E é importante os avanços. Veja só a tecnologia, a medicina, a própria espiritualidade, a religiosidade. Todos buscando avançar, buscando valores, buscando se adaptar aos novos tempos. Né? Então, se a gente faz uma retrocognição né, no tempo, no espaço a gente vai sentir o quanto avançamos, mas nós precisamos realmente, como diz lá a Dana Zoar, que o consciente de espiritualidade ainda é muito baixo na sociedade. Né? Ainda temos muita estupidez, temos muito, muita situação ainda que as pessoas não desenvolveram um patamar idealístico né? dentro dessa espiritualidade. E essas pessoas também, elas, é, que têm o consciente espiritual, elas são muito espontâneas, têm espontaneidade quer dizer na medida em que surge uma necessidade elas estão aptas e prontas para ajudar e elas têm muita compaixão isso é importante né porque você à medida em que você tem essa compaixão você age com relação à humanidade dentro de um processo é, assim muito mais holístico e coerente com as leis cósmicas você ajuda todo mundo você se preocupa com todos né e você tem naturalmente a tua família que é a importância maior, mas as outras famílias também são muito importantes dentro de um contexto. Porque quando todos estiverem bem, né, todos serão felizes. Porque aí já não haverá mais o crime, não haverá o roubo, não haverão as fraquezas e aquelas negatividades dos vícios né, e das ruindades. Nós estaremos dentro de um patamar de consciente espiritual. É esse um grande objetivo. Então falamos desses três conscientes hoje, né? Estamos é, encerrando propriamente agora a nossa conversa de hoje e que essa live fique assim, sirva né, para a nossa reflexão. É só isso. A nossa reflexão é que vai, como se diz assim, consider, consideramos isso, que isso é o, o, a razão do nosso programa e do nosso trabalho. Fazermos todos juntos uma boa reflexão e uma meditação. Observem no programa anterior que nós gravamos, Existe um trabalho em, em função da concentração, da contemplação, da, da visualização criadora e da meditação. Siga aqueles passos com frequência e vocês estarão, acreditamos, num bom caminho. Agradecemos, assim, finalmente, a Vega Produtora, que tem nos acolhido aqui, não é? com César Felizbino, seu produtor, sempre lembrando da importância desse desse empresário, do seu trabalho, que está aberto a todos também. E em segundo lugar, a todos vocês, né, que às vezes nos seguem, nos prestigiam, comentam, dão sugestões, agradeço muito. E acima de tudo, né, sempre lembrando do nosso criador. Deus, a Deus muito obrigado. E que tenhamos sempre em todos os lares paz e saúde. Saúde, paz. Muito obrigado.